Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo galera, hoje o vídeo é diferente de todos os outros, galera Galera, hoje o vídeo vai ser Se eu levar dano o vídeo acaba bom galera Já tá entrando aí no mundo Como vocês podem ver o mundo survival Vamos lá Vamos lá tentar né Vamos tentar sobreviver sem dar guardando. E o meu objetivo vai ser ir pro Nether. Então já estamos, já chegamos aqui. Galera, pera, pera aí. Espera. Já se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações. Deixe o like no vídeo. E bora lá. Bom, galera, eu já tenho que chegar aqui muito cuidado pra não levar dela. Eu tô com muito medo, porque pois tá travando muito. Bora lá, ah galera, e antes, ah, e galera pra avisar vocês também, ajuda aí, eu tô, ajuda aí pra os 400 inscritos, por favor galera, noção, pra ter os 400 inscritos galera, falta pouco galera, pra atingir os 400 inscritos, ajuda aí. E eu, e eu desafio a vocês galera.